Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no briterando Jogos. Começa hoje a tão aguardada continuação da nossa série de The Sims. Agora com The Sims 2. O jogo foi um sucesso de vendas. O que parecia imbatível aconteceu, superou em vendas o seu antecessor. O jogo vendeu 1 milhão de cópias em apenas 10 dias. Ah, e pra quem não viu os nossos vídeos do The Sims 1, alerta de spoiler! Vou começar criando a mesma família jogada no The Sims 1. Começando por Ludovico. Oh oh, da, venda da, bem, agora a Lula. E por último, mas não menos importante, o Max! The Sims 2 evoluiu em vários aspectos em relação ao The Sims 1, com melhorias não só gráficas, mas também jogabilidade. Agora você pode detalhar melhor os Sims, modificando características genéticas, escolher melhor as roupas, os Sims envelhecem e possuem desejos e temores. Esse é Of <risos> e como foi feito na primeira geração de The Sims? Vamos adicionando as expansões aos poucos. Vai morar sozinho em Bela Vista, comprar uma casa, mobiliá-la e começar a vida buscando trabalho. Agora, além de ter que resolver as necessidades básicas, trabalhar, se socializar e ter uma família, como já era de costume, você também precisará realizar os desejos dos Sims em um tempo limitado e evitar os temores. Os desejos e temores variam de acordo com a sua aspiração. Aspiração, que aqui no jogo base são: riqueza, Conhecimento, Família, Romance e Fama Galera é o seguinte O microfone deu problema no meio da gravação e, e arruinou todo o áudio daqui pra frente Mas eu sou guerreiro, não vou desistir tão fácil Já arranjei outro jeito de gravar e vamos nessa Então não estranhe se o áudio ficar diferente porque eu tive que trocar, beleza? Muito bem, Max iniciou na carreira científica Observe que agora temos dias da semana e de folga muito interessante, porque no The sim zoom Você não tinha folga é, para você poder fazer outras coisas Você tinha que faltar o trabalho Correndo o risco de perder o emprego Agora uma dica Você não precisa realizar todos os desejos do seu sim Basta ir realizando aqueles Que você gostaria Então, porque os desejos Mudam constantemente Então você pode ir realizando alguns Que os demais vão Sendo trocados, vão mudando Com o passar do tempo é só não ficar muito tempo sem realizar nenhum desejo, porque aí começa a dar problema. E se aparecer algum desejo que você gostaria de realizar, mas só poderá realizá-lo mais tarde, você pode travar esse desejo, que aí ele não vai mudar. É só clicar com o botão direito no desejo, que aí vai aparecer um cadeado, e aí, e aí ele só muda depois que você realizar o desejo. Max e Cassandra são amigos de infância. Você que assistiu nossos vídeos da primeira geração, sabe disso. É, babaton, diz-se. Que A necessidade de fazer amizades para avançar no trabalho se manteve. Portanto, é bom fazer novas amizades e cultivar as que possui.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 Apesar das melhorias, algumas coisas eu ainda prefiro no The Sims 1. Conforme forem aparecendo, irei comentando a respeito. A começar pelas músicas, que apesar de algumas serem excelentes, são poucas. Enquanto no The Sims 1 todas as músicas são memoráveis e agradáveis. Parece absurda essa afirmação, mas é porque só as melhores estarão em nossos vídeos. Mas no The Sims 1, música não foi um problema, já que no The Sims 2, só nesse vídeo, eu já usei todas elas. A sorte é que vem mais algumas com as expansões. Onde é? Diz-i? Terém, Oh, prazico. Pernic! tu, sabala. Apenas Cassandra não será suficiente. Vamos providenciar mais companhias para o Max. Antes do Max visitar outras casas, vamos criar uma nova sim. Ela vai se chamar... Deixa eu ver... Oh, dúvida cruel. Comente aqui embaixo se você também tem esse problema de escolher nome. E o que, que você faz para decidir? Bom, eu costumo fazer uma lista de nomes. Escolho algumas e depois sorteio. Muito bem, ela vai se chamar... Letícia Sobrenome Deixa eu ver que, que tal Cavalcante E aí, Letícia Cavalcante Ficou chique? Vamos uma casa E colocamos a mobília também precisará buscar trabalho portanto vamos pro jornal vamos procurar no jornal Pronto, chegaram as visitas. E olha quem está aí! Sim! É o Max! Beleza, agora a Max e a Letícia se conhecem. Portanto, é hora de fazer amizade. Não sei. É Nutu, Nutu! Ana Nutu! Jemba Melfin Masni Ah, Fast Now, Rasta. E é isso aí! Agora, Max e Letícia Jemba. são amigos. Snappa, Lofi. Aparecem oportunidades Que é aleatório Todas as respostas podem dar certo ou errado Você pode ignorar ou arriscar Você tem 50% de chance De se dar bem E é isso aí, deu certo Letícia ganhou dois pontos de culinária Lá. Uh -huh. uh -huh. Muito bem, agora de volta para a família elegância. Max já tem duas amizades. Vamos seguir conquistando mais. Essa é Brenta Malpaca. Ela é muito fácil de se relacionar. Mas cuidado. case se com ela e ganhe três filhos ah, tá de presente pra cuidar. Que não são seus. Estou cadê Ah, que vai te Ah, bobo doía. Dica, vai te afastar. Caluta, minha, amigo. Está com o tívio. Tem uma moa moa Agora as irmãs calientes. Tajni. Tajni. É. E agora é a hora do Max visitar Cassandra. Vamos para a casa assombrada de Cassandra. Chidu! Mapo! Chidu! Muito bem, Letícia foi fazer compras. Terminé. Vinda. Ah, mas tu? Não me sante. ablasto ashi a full fez um bolo <risos> o Max foi lá pegar outro pedaço. É de Sul, Sul, agora as irmãs gêmeas dos prazeres. Aham, tá bem caluta minha. Eu te povo lamor. Pronto. Agora com bastante amizades Vamos ganhar aquela super promoção E é isso aí Agora Max se tornou uma espécie de Albert Einstein Pronto, trabalho resolvido É Vamos chamar a Letícia pra sair Então é isso, essa foi a volta de The Sims ao canal Agora na segunda geração Se você gostou e quiser mais vídeos como este Deixe seu like e compartilhe esse vídeo Com seus amigos Logo aqui embaixo do vídeo tem todos os botões para isso. Obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima. Ah, chique-se lá lá. É um é se? <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> ¡Bravísimo!